Minha mente é que não abala. Quando eu pego essa onda, eu essa bomba e nada me para. A fumaça virou minha sombra e eu tenho rimas e joias na goiá. Dentro desse ronda, eu tô em toque, tudo dentro da minha sala. Inimigos fazem a ronda, eu escondo lucros e drogas na mala. Eu rap, estatísticas, eu vivo de rap, eu tenho 19 anos. Já perdi todas as contas, Eu tenho mundo a ganhar. Juro tipo que o legado eu tô representando. Não me testando, porque eu tenho algo objetivo por mim. Eu sei que na fé de jovem meu melhor. Pra hoje tá assim. Nem tô no melhor momento. Eu penso sempre assim. Pare, parei pra sentir o vento. Aquele moleque que faz a rap em qualquer lugar do planeta. Hoje sabe meu rap, o clique-cleque eu guardo dentro da gaveta. Não vão ver meu fim, nem nessa e nem na próxima letra. Eu sigo o que é, meu berro, luta é faixa preta. Meu truta, meu treta, me escuta maluco, escapei da sarjeta. Esfreguei na cara do sargento que disse que rap é coisa do capeta. Pra admitir pra você assim, nem quem fala que é fã te respeita Quantas toneladas você sente dentro da sua mente quando você deita Eu não sou qualquer um, minha mente nem como comum, eu sinto que eu vim pra ser uma lenda Eu sei que é difícil de me acompanhar, é que minha mente é igual uma bala Quando eu pego essa onda, eu bolo essa bomba e nada me para A fumaça virou meu E eu tenho rimas e joias da goya. Dentro desse ron Eu tô em toque, tô dentro da minha sala Inimigos fazem a onda, Eu escondo tudo Essa bomba e nada me para. A fumaça virou mensonges. Eu tenho rimas e joias na loja, Dentro desse ronco, eu tô em toque, tô dentro da minha sala. O inimigos fazem a home. Eu escondo lucros e drogas na mala.